e quadrangulares eu já vou começar anotando aqui então se ele possui apenas faces triangulares e quadrangulares então o número total de faces é igual às faces triangulares mais faces quadrangulares sabendo que o número de faces triangulares e quadrangulares são diretamente proporcionais aos números 2 e 3 outro fato importante então o número de faces triangulares é proporcional a 2, então ele deve ser 2K, vou chamar a constante K, e a número de faces quadrangulares 3K, tá bom? Então já temos mais uma relação. E ainda diz que o número de arestas é o dobro do número de vértices, então o número de arestas é igual a duas vezes o número de faces ah não, perdão, errado, é o dobro do número de vértices, agora sim, ia dar problema lá no final, e que o número de arestas é o dobro do número de vértices, calcule o número total de faces deste poliedro, é isso que eu quero saber aqui, número total de faces. Bom, eu coletei várias informações e eu acredito que aí ah, a gente pode ter mais uma informação ainda, lembra? da relação das arestas em relação às faces eu tenho então o número de arestas deste poliedro vai ser 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes o número de faces quadrangulares dividido por 2 agora tem várias relações e vamos tentar substituir lá na relação de Euler o que, que diz a relação de Euler? que o número de vértices mais o número de faces é igual a ao número de arestas mais 2. Ok? Então, vamos ver o que, que nós podemos substituir e deixar tudo em função do mesmo termo. Uh, vamos lá. Eu posso deixar o número de faces todos em função de k, pode ser? Observem que o número de faces eu posso escrever em função de k. E é isso que nós vamos fazer agora. F é igual, F3 é 2K, F4 é 3K. Ou seja, o número de faces pode ser escrito, representado como 5 vezes uma constante. Vamos adiante. Eu também tenho que lá o número de arestas é igual a 3 vezes o número de faces triangulares que neste caso é 2K mais 4 vezes o número de faces quadrangulares que é 3K tudo isso dividido por 2 veja que eu estou conseguindo escrever o número de arestas também em função de K Então A é igual a 6K mais 12K sobre 2, somando isso aqui, vai é dar 18K sobre 2, ou seja, as minhas, o número de arestas vai ser equivalente a 9 vezes essa constante K, que eu chamei antes. Certo? E por último, eu sei que o número de vértices... Ou o número de arestas é o dobro de vértices, ou o número de vértices vai ser a metade do número de arestas, então, ou seja, 9 k-meios. Pronto, agora fica fácil, já que eu tenho todas essas variáveis em função do K. Então descobrimos o K e na sequência podemos descobrir o número total de faces. Substituindo aqui, vou mudar a cor. Então, o número de vértices é 9K meios, mais o número de faces é 5K, que é igual ao número de arestas, 9K mais 2. Vamos reorganizar isso. Posso multiplicar toda a equação ambos os lados, ou todos os membros da equação por 2, nós vamos ter, então, 9K mais 10K igual a 18K mais 4. Teremos, então, 9 mais 10, 19K menos 18K igual a 4, ou seja... Essa constante K vale 4, certo? Como o problema pede apenas o total de faces, então vamos substituir lá o número total de faces. Vai ser igual a F3 é 2 vezes K, ou seja, 2 vezes 4. F4 é 3 vezes K, ou seja... 3 vezes 4, então, vai ficar 8 mais 12, e para fechar o problema, o número total de faces é 20, ou seja, esse meu poliedro possui 20 faces, ok? Fechou e vamos até a próxima.